Você se preocupa com o que os outros pensam de você? Quando chega até nós uma informação de que uma pessoa fez algum comentário que nós não gostamos ou até mesmo disse algo que não é real, muitas vezes nos sentimos tristes, desanimados, sem esperança. Porém, a Palavra de Deus nos dá um conselho em relação ao que os outros fazem com respeito a nós mesmos, está em Atos capítulo 24 verso 16, a Palavra de Deus diz assim E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Se estamos fazendo o que é certo, que diz que temos que ter uma consciência tranquila e deixar com Deus as consequências. Agora, se estamos fazendo algo errado, realmente nós devemos parar, pensar e pedir a Graça Divina para fazer aquilo que é certo. Uma escritora norte-americana escreveu algo muito profundo sobre isso. Ela disse assim, Tenhais uma consciência tranquila diante de Deus, e deixai com ele a vossa reputação. Se você faz o que está correto aos olhos de Deus, deixe com ele as consequências. Não tente fazer justiça com as próprias mãos para tentar remediar alguma situação. Deixe que Deus resolva. E Deus resolve da maneira certa e na hora certa. Que Deus te abençoe no dia de hoje. E se você está fazendo o que Ele quer, deixe com Ele os resultados. Deus te abençoe.